Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto, professor da UTFPR e hoje eu vou falar sobre isso aqui. É, em primeiro lugar eu vou falar sobre a LX Brasil, mas a LX Brasil ainda tem um pouco mais de tempo, ainda não saiu toda a programação, vai ser de 27 a 28 de novembro, mas o que eu realmente quero falar é isso aqui, ó, que tá aparecendo aqui neste tweet, que é... A Cold Bean América vai acontecer de 3 a 5 de novembro de 2021. Vai ser uma data... Data não. A, a data é boa também, porque já pensou se fosse no um dia 2, né? Dia 2 é feriado. Quer dizer, para alguns é até melhor, né? Porque não precisa liberação do trabalho. Mas para mim, sempre é melhor dia útil. Então, vai acontecer de 3. Então, o primeiro dia útil depois do feriado de 2 de novembro, a assim, 5. Então, isso aqui é, é... Se não me engano, eu sempre tenho que olhar o, o calendário para ter certeza, mas se não me engano é quarta, quinta e sexta. Vamos ver aqui, 2 de novembro é terça, quarta, quinta e sexta. E a Alda Rocha vai ser Keynote Speaker. Por que, que eu estou mostrando isso aqui? Porque tem um código aqui de 20% de desconto. É, Eu sei que o, o preço do, do ingresso, né, o investimento que você precisa fazer para participar da BIM é salgado para a gente que recebe em real. Mas vamos ver aqui se vale a pena. Então, aqui, Codebeam América, 3 a 5 de novembro, é, faltam 11 dias, 18 horas e 33 minutos, aqui tem o valor do ingresso, vamos ver quanto é que está, não lembro. Eu vou participar da Codebeam como voluntário, eu me ofereci como voluntário, e eu vou participar sem custos, eu sei que vão ter outras pessoas que vão participar com a bolsa que acho que a Erlang Solutions dá, também a Erlang Ecosystem Foundation, mas veja aqui que é 159, a conferência completa. Vai ser virtual, obviamente, e eles vão usar uma plataforma que eu gosto muito, que é a Uva, uva, é, w -H o -V Deixa eu ver se eu mostro aqui uma um exemplo da uva, a Codebeam sempre usa essas, essa uva aqui. Isso aqui foi da Codebeam Brasil. Então, o legal é que vocês vão ver que tem muita coisa em paralelo, mas depois você pode vir aqui e assistir as coisas que aconteceram em paralelo. Então, essa aqui foi a palestra do Eric Schon, da Codebeam Brasil. Vamos ver um pouco mais aqui sobre a programação. Eles até pensaram, talvez, fazer híbrido, mas acabou sendo virtual. Aqui os temas, aqui os palestrantes. Vai ter Kim Wilton, Peter Álvaro, Boyd Mulder, Alda Rocha, Chris Kifley, Amos King e Ana Nisberg, que são os keynote, né? os, os palestrantes principais. E deixa eu só desligar aqui meu celular. E aqui vários, então, olha, entre os palestrantes principais tem uma brasileira, Alda Rocha, e aqui entre as pessoas que submeteram palestra e vão falar também tem aqui Cristine Guadeloupe, co-host do Alixir em Foco, muito legal, acho que vai ser a primeira participação dela em uma conferência internacional, Aprendendo Alixeira e OTP Através do Live View, imperdível isso aqui. Victor Caciquinho e William Friends, eles vão falar, vão dividir uma palestra, usando o Neo4j e a BIM para avaliar a proficiência de estudantes. William Friends está no próximo episódio do Elixir em Foco. Quem mais? Então, até agora foram três brasileiros. Esse aqui eu não sei se é brasileiro, não sei realmente. É que me falaram que tem mais um. Eu contei sete e me falaram que tem mais um ou mais uma. José Valim, o criador da linguagem, ele vai participar do Ask Me Anything About El Elixir. Pergunte-me qualquer coisa sobre Elixir. Então, é o quarto brasileiro, ou a quarta pessoa brasileira. A Raquel Curioso, que trabalha na Erlang Solutions, e foi entrevistada lá no Elixir e Foco, vai participar de um Fireside Chat, um How to Grow Your Local Community, como criar uma comunidade local. Se não me engano, isso aqui vai ser em português. Deixa eu ver se, abrindo aqui o link, aparece informação. Eu sei que vai ter um evento em inglês. Essa será uma conversa em português. Então, a Raquel Curioso, Joel Jucá, lá do Alô Ceará, o Renan Milhouse Ranelli, que vai ser entrevistado... No futuramente pelo Elixir em Foco. Então, eles vão fazer esse evento em português. Aqui o João Jucá, o Renan, a Laura Castro, o Burro, o Burro Benavides e outros aqui, olha, que vão, vão fazer um, um evento, uma parte do evento, uma atividade do evento em espanhol. É, Panel Discussion on Beamers Modern Life ou La Vida Moderna de um Beamer Manuel Rubio, Laura Castro, Bruno Benavides, Anayeli Malvaez, Raul Chosa e Carlos Gilmar. Carlos Gilmar é aquele rapaz que faz uns desenhos bem bonitos dos eventos. O Bruno Benavides eu já entrevistei no meu podcast, está lá no meu canal. Laura Castro deu painel, deu, deu, um painel, não, deu uma palestra que está lá no meu canal também. Não nesse canal, no meu canal em inglês. O bruro ainda na época eu misturava no, aqui no meu canal, mas se vocês colocarem bruro e Laura, vocês vão acabar encontrando. Quem mais? Aqui é o Carlo, esse é o Carlo Gilmar. A Sophie de Benedetto, que faz parte com a gente lá do Alexi chat Quem mais? O Robert Verdin, co-criador da linguagem. O Pierre, que ele inventou esse grisp aqui. Mariano Guerra, enfim programação está muito boa o horário aqui, olha, começa às nove da manhã e termina às 1h40, o que pra gente aqui no horário de Brasília aí vai depender da parte do Brasil que você está vai ser de uma hora da tarde às 5h40, que é um horário ótimo para mim, porque é metade de um dia e, e fica bem, bem bom para mim especificamente Até porque na quinta-feira, por exemplo, que é, o, que é esse dia aqui eu tenho aula de manhã, então não vai atrapalhar a minha aula. Aqui, a keynote de Queen Wilton. Aqui, deixa eu ver onde é que estão os brasileiros aqui. A Sofia de Benedetto vai estar aqui nessa discussão sobre troca de mensagens. O é, keynote do Peter Álvaro. Aqui a conversa em espanhol. Isso na quinta-feira, né? Aqui a conversa em português com Raquel, Joel e Renan, aqui a palestra do Victor Casiquinho e do William Frantz, e na, no terceiro dia, Keynote da Alda Rocha, Alda Rocha abrindo aqui para quem? Para o José Valim, e logo depois a Cristine Guadeloupe. E eu achava que ia ter alguma coisa em paralelo com dois, duas atividades com brasileiros, mas eu acho que mudaram ou não. É, não sei, mas está ok. Tá. Maravilha. Então, na sexta-feira, uma da tarde, Alda Rocha, um e cinquenta e cinco, José Valim, e duas e meia, Cristine Guadeloupe. Depois o Sean Cribs. Aí é aquilo, sempre, eu sempre fico em dúvida, como eu não sou uma, uma pessoa que trabalha especificamente com isso, nem sempre eu sei escolher o que é que vai ser mais interessante para mim. Mas... Eu escolho um, depois, se você quiser, você pode ver a gravação. Às vezes, eu não sei como é a Codebeam América, mas a Codebeam Brasil demora um pouquinho, uma semana, talvez, para liberar a gravação. E aqui, uns tutoriais. Esses aqui, você tem que pagar à parte, né? Com Francisco Cesarini, Steven Bussey e outros. E é isso. Aqui, os tickets para estudantes, os tickets de diversidade e inclusão, está tudo aqui. Então, eu acho que é isso, deixa eu fechar aqui. É, é aqui é só a confirmação de que eu estou aqui inscrito como, como voluntário. E, relembrando, tem esse código aqui, é só entrar lá no perfil da Elixir Brasil, que vocês conseguem o um código que a Alda Rocha está conferindo para todo mundo aí que quiser participar, ter um desconto razoável. 20% desse preço em dólar é um, é um ótimo desconto. Então, quem puder participar, tá aí a sugestão. Um grande abraço.